Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, vamos ver do vídeo, blá blá blá blá Quanto será que custa construir uma casa com blocos de gesso igual a esse que você está vendo aí no vídeo agora? Será que é caro? Será que é barato? Eu acho que essa é a dúvida de muitas pessoas e hoje eu vou esclarecer essa dúvida para você Bom, vamos lembrar que uma casa ela é construída em várias etapas, ela vai da fundação Aí tem o um emparedamento, janela, porta, fio, blá, blá, blá. E depois tem o telhado embutido ou aparente. E aí pronto, a tua casa tá prontinha para você morar. Cara, isso numa construção normal leva meses. Meses. Quero que você grave isso. Meses. Mas um gesso leva semanas. Agora vamos então dividir isso por etapas, certo? Bom, o caso de gesso não costuma construir fundação, baldrame, radier e etc. Então, o que a gente faz? A gente transfere isso para o dono da obra. O dono da obra fica sendo responsável pela fundação. Não é algo caro de ser feito, mas se ele preferir, a gente pode fazer também. Isso já aí, é incluído num, num outro orçamento, porque a gente dá um tipo de orçamento de bloco de gesso fora do orçamento do baldrame, certo? Então isso que fique muito claro. E o um metro quadrado do emparedamento de uma casa com bloco de gesso? Quanto custa o um metro quadrado? Yuri, responde logo essa pergunta que é o que me interessa saber. Tá, vou te responder. O um metro quadrado tá, que a gente cobra para fazer uma construção com, com blocos de gesso, incluindo os seguintes itens, é isso daqui, ó. paredes, tá? todo o emparedamento da sua casa, mas não interessa se é sobrado ou não, mas é todo o emparedamento, malagem seca, o que, que é a laje seca? É uma laje que não é de concreto, tá? Ela é muito melhor, muito mais resistente, muito mais rápida. É, ela, ela é também isotérmica, ela é isolante acústica, ela é um monte de coisas que uma laje de concreto não é. Uma laje de concreto, ela com o tempo apresenta trincas. Essa laje seca, ela nunca vai apresentar trincas, beleza? O que mais? Elétrica seca. O que, que é elétrica seca? É elétrica sem afiação. Porque o fio, ele tá fora do orçamento da, da construção da casa, beleza? Isso daí é uma coisa à parte, tá? Hidráulica, vai completa. Batentes, os batentes das portas. As portas, as fechaduras. As janelas, todas as janelas da casa. Uma calçada, tá? É um contrapiso de 80cm de largura ao redor da casa. Telhado com telhas onduladas em, de 60mm. Peraí. Não tem, telha. <risos> não tem telha de 60 milímetros de oriço. burro é ser 6 milímetros. Telha de 6 milímetros, que isso fique muito claro. Isso tudo, dentro de uma casa, vamos colocar de 50 metros quadrados, custa 79 mil reais. Para te entregar ela assim, desse jeito aqui, prontinha. Aí o que não está incluído nessa, nessa obra aqui? Não está incluído a pintura, os pisos, porque isso é particular teu, certo? O gosto é teu, da tua esposa, do seu esposo, não sei, tanto faz. Louças de cozinha, também é tudo gosto particular seu. Louças de banheiro, torneiras, material elétrico, armário, iluminação e muros. Isso não está incluído. Isso é tudo por conta sua. Você vai lá e compra, chama o eletricista e ele faz para você. Mas a parte hidráulica a gente faz, mas não coloca pia e vaso sanitário, tá? Cara, você não vai encontrar nada mais barato do que isso. E melhor, você não vai encontrar nada mais rápido do que isso. Porque o tempo estimado de construção de uma obra com bloco de gesso para uma casa desse tamanho de 50 metros quadrados por R$ 79 mil, reais, sem chuva, tá? Sem temporal, sem furacão e outros imprevistos, é estimado em 40 dias. Cara, você sabe o que são 40 dias? É um mês e meio. O que você levaria? Oito meses pagando ali mão de obra de pedreiro para você fazer a sua casa, pagando 200 conto todo dia por seis meses para o cara, você faz em 40 dias. Quanto que você não economiza só na mão de obra? Fala para mim. Aí outro detalhe: não tem areia, não tem pedra, não tem cimento, não tem ferro, não tem um monte de coisa, chapisco, reboco embolso, blá blá blá. Tudo que eu estou cansado de falar aí já nos outros vídeos para a pessoa entender né Quanto que custa uma casa de bloco de gesso? Custa isso daqui Qual é o preço do metro quadrado, Yuri? Você não falou o preço do metro quadrado, vou te falar. Hoje para o ano de 2021, tá? Esse vídeo vai ficar aqui, o 2022, 2023, 2024. Ele vai ser ajustado conforme a inflação. Se a inflação cair, o preço da... possivelmente caia também. Mas se a inflação subir, possivelmente o preço vai subir também. Né? Por exemplo. A gente vai te entregar a laje seca, a laje seca é caro, ela não é barato, certo? Porque ela é muito melhor do que uma laje normal, então vamos supor que ela suba 20%, é claro que vai ter essa alteração e isso vai estar tá tudo dentro do contrato, que a gente vai fechar, né? A gente que eu falo, não sou eu, tá? É o construtor, que é o Humberto, que é o telefone dele, tá aí embaixo na descrição aí que você pode falar diretamente com ele, beleza? Bom, então, o preço do metro quadrado, 1.590. R$ 1.590 o preço do metro quadrado, já com tudo isso aqui, incluído, que eu falei pra você. Parede, laje seca, elétrica seca, hidráulica, batente, porta-fechadura, janela, calçada, contrapiso, telhado com telhas. Tudo isso, cara, por R$ 1.590 o metro. Aonde que você vai achar isso? Em lugar nenhum do planeta. Além disso, tá? O gesso oferece vantagens extremamente superiores a qualquer outro tipo de material. Só o fato de ele não pegar fogo já vale você pagar até mais do que isso. Mas a gente chegou nesse preço aí porque a nossa missão aqui na Terra é ajudar a humanidade, ajudar as pessoas a terem o sonho da casa própria realizado. Então a gente tentou chegar no menor preço possível para se construir uma casa e a gente conseguiu. É esse aqui, R$ 1.590 reais, o preço do metro quadrado. Ah, mas eu preciso do que, Yuri? Você precisa do terreno, é né? óbvio, né? porque não dá para construir a casa no ar, muito bem. E você precisa ter o baldrame, a fundação, o baldrame, o radier prontos, isso daí é por sua conta, tá? E o padrão de água e luz. Cara, instalou isso, você não precisa se preocupar com mais nada, beleza? É simples assim, sem problema nenhum, em prazo estimado de 40 dias. É claro, aí você tem que entrar na fila, né? Por quê? Porque a gente já tem clientes aí para atender. Mas beleza, é só você ligar para o Humberto e marcar com o Humberto. Pronto, acabou. A gente manda uma equipe aí para você, descarrega o caminhão aí em cima do seu terreno e começa a fazer a construção da casa e você vai acompanhar com seus próprios, e falar, nossa, eu não acredito que o negócio pode ser tão rápido, tão maravilhoso e tão lindo assim. Cara, é incrível o negócio, beleza? Bom, eu espero que eu tenha esclarecido para você quanto que custa o um metro quadrado de uma casa de gesso aqui no Casa de Gesso. tá 1590 reais o metro quadrado. E para você ter uma casa de 50 metros quadrados se você for uma pessoa solteira ou uma família, tal, você vai gastar R$ 79.000 com tudo isso daqui, ó, que eu já falei, vou repetir de novo, tá bom? Parede, laje seca, elétrica seca, que é sem fios, tá? Hidráulica batentes, portas fechadores janela calçada, contrapiso de 80 cm em volta da casa, telhado com telhas onduladas de 6 milímetros. Bom, é claro. Ah, você é um cara rico, milionário? Beleza. Você quer fazer telha solar? A gente põe para você. Piscina? Também a gente coloca. Você quer fazer um bunker? A gente faz também um bunker para você sem problema nenhum. Você quer ter o que, Uma cascata? A gente faz uma cascata, um L-ponto. Você quer ter um cais ali? Ah, pá. A gente faz também. A gente faz tudo, tudo, tudo. Claro que isso vai ser tecido dentro do orçamento. A gente faz o contrato e ponto final. Você não tem mais preocupação. Não vai ter problema do cara sumir da, da obra, entendeu? Tipo, pegar metade do seu dinheiro e falar Não, não, Aldona, eu preciso de 50% adiantado. Ah, tá bom. Toma 50% o cara desaparece. Cara, é lotado disso no, no, no, no Facebook. A gente vê milhões dessas publicações. Com casos caso de isso não acontece, porque eles têm um contrato, entendeu? Nome, endereço, RG, CPF, descrição, tal local onde encontrar a pessoa, tudo isso. Bom. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ficado claro, tá? 1.590 reais por metro quadrado, até aqui essa presente data, o ano de 2021, beleza? E para o mês de dezembro, no dia 17, fechou? Conto com vocês, dê um like no vídeo, inscreva-se no canal para mais vídeos, e qualquer dúvida é só chamar aí, entrar no site, chama pelo telefone e a gente responde para você. Valeu, tchau!